Amores! Então, como vimos aí na, no início do vídeo, né? Desse vídeo, vamos ter uma semana de costura criativa com vocês. Eu sou Sheila Ferreira, proprietária das marcas Animania Pet Mall de Tendência Pet. E vamos começar a nossa semana criativa com essa modelagem aqui. É uma modelagem que dá para vocês fazerem cinco bichinhos já de começo. Vamos. Você consegue fazer o gatinho, o cachorrinho, o unicórnio e esse outro bichinho que tá ali atrás e o que vocês forem inventar é uma modelagem bem prática para vocês poderem estar tá inventando vários bichinhos aí. Então vamos lá fazer a nossa peça, é uma peça fácil e rápido de fazer. E para vocês garantir essa modelagem, como vocês viram aí na descrição do vídeo, aí no início do vídeo, né? Vocês vão se inscrever no canal, caso vocês não sejam inscritos, vocês vão curtir esse vídeo, né? Vão comentar esse vídeo e vão compartilhar esse vídeo em modo público lá no Facebook de vocês. E vão tirar print dessas etapas e mandar aí no nosso e-mail, tá bom? Vou deixar o e-mail aqui embaixo na descrição para vocês estarem mandando no nosso e-mail. Caso você seja dos nossos grupos, você tem o meu WhatsApp, né? O WhatsApp da Animania, então você pode também estar tá mandando pelo WhatsApp. Tá bom? Então, vamos lá fazer a nossa peça. Não esqueça, gente, tem que fazer todas as etapas, tá? Tem que se inscrever no canal, se não for inscrito, tem que curtir esse vídeo... E tem que compartilhar em modo público lá no Facebook. E não esqueça de deixar aquele comentário. Mas não é um comentário simples, tá, gente? Não é o, ah, eu gostei. Ah, que amor. Não, coloca um comentário realmente do que você achou da peça. Achei difícil, Sheila. Não sei se vou conseguir. Achei super fácil. Ah, eu vou vender muito. Ah, né? Algum comentário produtivo, algum comentário que... Seja verdadeiro, um comentário que seja verdadeiro, não somente eu gostei, né? Ou só colocar emoji ali, coraçãozinho, isso não é legal, né? Então, faça um comentário legal aí pra gente, deixa a tua opinião, realmente, o que você achou dessa modelagem, o que você achou desses bichinhos, tá bom? Pra gente tá enviando para vocês essa modelagem, tá bom? Então, serão cinco vídeos, tá? Dois vídeos é do unicórnio, um é do unicórnio, o outro é desse bichinho preto aqui, tá? que é o mesmo, a mesma modelagem, que é a mesma modelagem. E os outros três vídeos é do sapo, do abacate e do povo Então, cada vídeo tem a sua modelagem, tá? São quatro modelagens e cinco vídeos. É a semana de costura criativa nossa aqui do nosso canal, tá bom? Então, eu fiz alguma coisa pra... Pra mudar um pouco, né? Na verdade, eu criei esses moldes pra minhas meninas, né? E foi sucesso. Eu postei no Facebook e foi sucesso. Todo mundo quer, todo mundo quer. Então, eu resolvi fazer uma semana de costura criativa com vocês aqui. Trazendo esses bichinhos pra vocês, tá bom? Liga todas as etapas aí. Manda pra nós, ou no nosso e-mail, ou no nosso WhatsApp. Pra gente estar tá enviando pra você essa modelagem. Ok, meus amores? Bora lá, então? Então, o que, é que você vai precisar dos moldes, né? E da manta acrílica, tá? Pra encher, tá? Deixa eu aqui. As manta, siliconada aqui pra você tá enchendo, tá bom? Ó, esse molde aqui você vai cortar quatro vezes, duas de uma cor, duas de outra. A orelha, oito vezes, quatro de uma cor, quatro de outra. As patinhas, oito vezes, quatro de uma cor, quatro de outra. O rabinho, duas vezes, uma de cada cor. A orelhinha pequena ali, a, você pode escolher a cor, tá? É quatro vezes, tá? E o corpo aqui, a cabeça, uma vez de cada cor, tá bom? Então, é esse os nossos moldes que a gente vai usar pra fazer o nosso... Gatinho, né? Que você pode estar tá fazendo com outras coisas Aqui eu nem fiz gatinho Aqui é um bichinho qualquer, né? Então, é isso Aí vai pra vocês também todas as estampas, tá? Deixa eu mostrar aqui Vai assim, ó Vai assim, tem cachorrinho Tem rostinho, vai todos os rostinhos Vai para vocês, tá bom? PDF, tá? Então vamos lá, vamos fazer as partes pequenas aqui Tá? Tá? As patinhas, uma cor, ó, de cores diferentes, tá? Bora lá. esse para vocês ganhar esses moldes vocês têm que curtir o vídeo compartilhar em modo público no face de vocês tá? e no instagram instagram não dá para compartilhar né? então é no face tá compartilhar em modo público no face de vocês e curtir o vídeo e se você não é inscrito ainda no canal você se inscreve aí, tá? Fez tudo isso, você vai mandar pra mim. Sheila, fiz tudo. Já compartilhei, já, já me inscrevi. Vai me mandar um oi lá no meu e-mail ou no meu WhatsApp, tá? Que eu vou deixar aqui. Então, aqui, as patinhas a gente já pregou, já costurou. Agora, a gente vai pegar um pouco de manta acrílica, tá? Um pouquinho, tá, gente? Só pra dar um... E vai colocar aqui ó, ok aí, vocês vão, vão me avisar, ou no Face ou no, no WhatsApp, que vocês fizeram tudo tudo que foi pedido, e daí eu vou voltar o cupom pra vocês baixarem os moldes lá no site de graça, tá? Feitas. Reserva. Vamos fazer o rabinho. Vira, rabinho não precisa por manta, tá? Gente, tira. Rabinho não precisa por manta, tá? Reserva. Vamos fazer as orelhas. Orelhas é não é cor, cada corpo com sua cor, tá? Não é como a pata. O tecido que eu estou usando aqui. Nesse, nessa peça aqui Velboa, tá? Nessa peça aqui velboa, tá? Ah, mas também você pode usar Mas também você pode usar soft Pode usar Plush, tá? Pode usar soft, plush, pode usar o Tecido que eu tô usando aqui é velboa, Tá? É, boa, é um ótimo tecido, ele é barato, dá pra fazer. Tranquilo isso aqui. Mas você também pode usar plush, pode usar uh, soft, tá? Pedacinhos de tecido, né? Soft, você pode usar até feltro, tá? Eu, eu usei até feltro, tá bom? colocar um pouco de manta aqui também. Aqui no preto a gente vai colocar a orelhinha branca aqui, tá? Aqui no preto vamos colocar a branca, tá? Parte branca aqui e essa preta aqui, da orelhinha menor, eu tô usando feltro, tá? A preta pronta, vamos pegar a vermelha agora. Esse molde aqui, ó, deixa eu explicar pra vocês. Essa parte mais redonda aqui é onde a gente vai passar a costura, tá? Essa parte aqui, essa parte aqui é um pouco mais reta, pode ver. Ó, esse molde tem uma parte aqui que ele é mais curvada, Essa parte aqui é a parte que a gente vai passar a costura, Tá? Vamos pegar essa parte aqui, onde tem esses triângulo aqui, a gente vai fechar, tá? Aqui, se você for fazer o unicórnio, aqui já é hora de você fechar com a o chifre do unicórnio, tá? Coloca o chifre do unicórnio aqui e já fecha junto aqui, tá? que no me Agora vamos pegar o preto, tá? Mesma coisa. Vamos fechar aqui. Se você for fazer um unicórnio, você já coloca o chifre do unicórnio aqui no meio, tá? Vamos pegar as nossas orelhas, okay? o nosso rabinho e as nossas patinhas. A orelha tem esses, esses duas, dois, duas pence aqui, né? E esse no meio. Como eu disse, se fosse um unicórnio, você já colocaria o chifre aqui no meio. Aqui, nesses aqui, a gente vai colocar as orelhas, tá? Bem no meio. Tem aqui a pence, vai pegar a orelha, colocar bem no meio aqui e vai pegar. Mesma coisa com a outra aqui. Aqui, tá vendo? Esses nosso O nosso molde fala tudo, né? Onde vai as patinhas Tudo, então aqui no meio Dessa pence aqui A gente vai colocar as patinhas Preto aqui pra baixo, tá? As duas patinhas, tá? No meio Fiquei à vontade. Vamos pegar a nossa parte preta aqui. Essa costura aqui do meio aqui, a gente vai colocar aqui, ó. Nessa costura do meio aqui. Nessa costura aqui, a Tá? para dentro aqui e costura com costura aqui, vamos colocar um alfinete e a gente vai vir costurando até No meio dessa costura aqui, a gente vai colocar o um rabinho preto com preto aqui, ó, bem no meio. E aqui, depois do rabinho, os dois dedos aqui, você vai colocar a outra patinha, tá? Tá? Vem aqui, coloca a outra aqui na mesma distância, tá? nossa orelha, bem no meio aqui da costura. Agora, vamos pegar essa parte aqui. Deixa eu tirar o alfinete daqui, senão a gente vai acabar esquecendo. Aqui, costura do meio, costura do meio aqui, o alfinete, só não vai esquecer de tirar. E aqui, vamos pegar... assim. Agora, vamos rosto aqui com rosto aqui. A gente vai colocar rosto com rosto aqui, tá? Virar assim. Tudo pra dentro aqui. Meio da costura aqui, meio da costura aqui. Vou colocar um alfinete. Costura aqui com costura aqui. Vou colocar outro alfinete. Meio aqui, meio aqui. Costura aqui. Juntando aqui costura com costura pra dar certinho, tá? Tá? E a gente vai deixar aqui, ó, tá? Esse daqui do começo da patinha até aqui nessa costura, pra gente virar a nossa peça, tá? E tá fechando ela, tá? Bora lá. Vamos costurar uma na outra aqui, cuidando, tá? Costura com costura, tudo certinho. Já vai tirando os alfinetes pra não esquecer. É brinquedo pra criança né gente não dá pra deixar Vocês usem a criatividade. Dá pra fazer um monte de bichinho. Com esse molde aqui dá pra fazer um monte de bichinho. deixa eu vestir tudo. Os... A parte que a gente deixou pra virar, a gente vai virar. Ficou assim. Bom. Agora é só encher, tá? Vou tirar um pouco de mão da fita. Não é preciso encher muito, tá, gente? Tipo uma toquinha, né? Aqui dentro, pra gente conseguir colocar a outra parte aqui, tá? Fizemos tipo uma toquinha. Colocamos mais um pouco. eu disse, não precisa encher muito. E agora, aqui, a gente vai dar acabamento. Vai. Você pode fazer uma costura invisível, né? Com a agulha ali, com a mão, na mão, né? Eu vou passar aqui. Vou colocar pra dentro aqui, dobrado. Passar um pra ao redor aqui, tá? Passar com a linha branca, mesmo, mas vocês podem estar colocando a linha da cor. Olha só, que bonitinho ficou. Olha só, gente. Uma graça, né, gente? Olha só. Então, para vocês ganhar esse molde aqui, vocês vão compartilhar o nosso vídeo aí. Esse vídeo aqui, vocês vão compartilhar, vão curtir o vídeo, vão comentar o vídeo, o que, que vocês acharam, se acharam difícil, se acharam legal ou não. E compartilhar no Face de vocês em modo público, tá bom? Não esqueça, tem que curtir o vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscrever, tá? Compartilhar o vídeo em modo público no teu Face, tá? E deixar um comentário aqui embaixo. Aí, você estará entrando em contato comigo pelo e-mail, né? E você que já é dos nossos grupos pelo WhatsApp. E eu estarei te enviando essa modelagem aqui, esse molde aqui, tá?